Se liga, soldado, que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador um padrão de análise para ambas marcas, que bate muito na Best 365 que está para acontecer agora. Então eu vou te mostrar esse padrão na tela do meu computador agora para você lucrar cada vez mais na Bet. Siga, soldado, eu sou me chamo o Juno Moreira, criador da Tropa Milionária, que é o maior e melhor treinamento do Brasil para quem quer ganhar dinheiro com a pós sportivas Bom, não vou falar muito sobre a Tropa hoje. Se você quiser saber mais, eu vou deixar o um link aqui na descrição do vídeo, se você quiser saber também, tirar mais dúvidas comigo, pode me chamar lá no meu WhatsApp também, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar que olha estou com o um site de análise aberto aqui no meu tablet, estou com a VEG 365 aberta aqui também no meu computador, ok? Porque nós vamos analisar agora um padrãozinho de ambas marcas que funciona muito, tá? Que funciona muito, então, primeiramente eu já quero pedir para você deixar o seu like e já se inscrever aqui no canal agora, que eu estou entregando esse conteúdo para você de graça e peço para você, em troca disso, deixar a sua inscrição, primeiramente porque você se inscrevendo vai beneficiar ainda mais você, né? Porque você vai ser notificado dos próximos vídeos e eu tenho certeza que os vídeos aqui do canal irão fazer você ganhar cada vez mais dinheiro. E deixa o seu like, porque o seu like é o meu termômetro para saber se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui, beleza? Bom, já estou logado aqui na Best365, estou com site de análise aberta aqui também agora no meu computador e aqui no meu tablet, porque eu vou mostrar duas coisas diferentes aqui para você. Então, primeiro ponto de todos aqui, tá? Você precisa ter acesso a um site de análise como esse daqui para você identificar os padrões, para você fazer análise, que eu vou te mostrar aqui agora, para você ser muito mais assertivo aqui na Best365, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar um link do meu site de análise aqui na descrição, vou deixar um link com desconto por apenas 29,90 de reais mensais por 29,90. é basicamente R$1,00 por dia, lembrando que ele vem com algumas aulas ensinando para você todo passo a passo também, ensinando alguns padrões, algumas coisas para você já ser mais lucrativo ainda no mercado, beleza? Bom, é seguinte, olha só, como que funciona esse padrão, Ó, nós estamos aqui na Superliga neste exato momento aqui na Best365. Tá? É, vai começar o jogo aqui no minuto 28 e quero te explicar um pouco como funciona esse padrão. Vamos lá. Primeiro ponto de todos aqui, deixa eu tirar da, da, ali do celular da, do brilho da luz ali. Seguinte, você vai entrar no site de análise, ok? Você vai vir aqui em horários. tá? Você vai vir aqui nessa opção aqui de horários. Ó, deixa eu mostrar pelo computador primeiro, pra não ficar nenhuma dúvida. Você vai vir aqui no site de análise, ok? Você vai clicar aqui ó, em horários. E você tem essas duas opções, tá? Quando você clica somente em horário, só para você entender, quando você clica somente em horário, vai abrir um campeonato por vez, tá? Então você escolhe aqui, por exemplo, ah, eu quero ver os resultados, os relatórios da Copa do Mundo. Você seleciona aqui a Copa do Mundo e já abre os resultados da Copa do Mundo. Ah, eu quero ver o da Premier. Você clica aqui e já abre o da Premier, ok? Quando você vem em horários e clica em multi-horários, já abrem todos os campeonatos de uma vez, ó. E outro detalhe, se você clicar aqui em modo compacto ainda, ele já vai te mostrar todos... Num espaço um pouco menor, onde você consegue ver tudo de forma ampla, ok? Neste caso aqui, nós estamos falando da Superliga, tá? E aí, qual que é o segredo aqui? Vamos lá, o que, que você vai fazer, ok? Você vai vir aqui na Superliga e você vai clicar, deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil Você vai clicar no resultado de 0 a 1, ok? Deixa eu só mudar de cor, pronto, ó, você vai clicar no resultado de 0 a 1 Deixa eu te mostrar, na, sem ser no modo compacto, porque que vai ser melhor pra gente te explicar Pronto, ó você vai clicar no resultado de 0 a 1, ok? E aí, automaticamente, ele já vai marcar para você todos, todos, tá? Os resultados de 0 a 1 que tiveram nas últimas horas, em todos os campeonatos, ó. O que, que você vai identificar? Você vai perceber, você vai procurar aqui todos os resultados de 0 a 1 que estão no meio de dois ambas marcam, ok? Então, olha só para você ver, ó. Esse resultado de 0 a 1 está no meio de dois ambas marcam, correto? Olha, tem um ambas marcam aqui. Tem um ambas marcas do lado de cá e ele está centralizado. Aqui, por exemplo, ó, ele não está no meio de dois ambas marcam, porque esse resultado aqui não é um ambas marcam, tá? Então, você vai identificar todos os resultados de 0 a 1 um que estão no meio de dois ambas marcam. Aqui, ó, esse daqui, por exemplo, está. Ó, ambas marcam, 0 a 1 um, e ambas marcam, ok? Aqui também, olha, 0 a 1 um no meio de dois ambas marcam. Ok, Janeiro eu identifiquei isso daí. Agora, o que, que eu vou fazer? Agora, você vai olhar na linha de cima, na mesma sequência de jogos... Se em cima teve um resultado de ambas marcam ou não. Olha só para você ver, vamos aqui para você entender melhor. Tá vendo esse daqui, ó? Tem um ambas marcam no meio, é um 0 a 1 no meio de dois ambas marcam, correto? Ó, ambas marcam aqui, 0 a 1 aqui e ambas marcam aqui, ok? Na linha de cima, pegando pelos mesmos três jogos aqui, ó, na mesma sequência dos mesmos três jogos, ok? Você vai ver que logo em seguida, em cima desse ambas marcam aqui, saiu o ambas marcam, ok? Ponto. vamos lá. Nós vamos chegar lá pera aí. Aqui, olha novamente, ó. Um ambas marcam, né? É, um 0 a 1 no meio de dois. Ambas marcam na linha de cima. O que aconteceu logo em cima desse primeiro? Ambas marca aqui também. Saiu um na linha de cima. Aqui, olha, como você pode ver, também tem um 0 a 1 no meio de dois. Ambas marcam o que aconteceu em cima também. Saiu com um ambas marcam. Aqui, olha novamente, ó. Um 0 a 1 no meio de dois. Ambas marcam em cima. Saiu tudo. tudo ambas marcam. Pronto, o que, que eu quero que você identifique com isso? Nós percebemos que todas as vezes que saiu um 0x1 no meio de dois ambas marcam, aquela mesma sequência de três jogos na linha de cima, saiu ambas marcam, ok? Então a gente está vendo que esse padrão está muito assertivo. Então qual que é a ideia? Olha só para você ver agora que interessante. No minuto 37 aqui da Superliga, nessa linha atual que está acontecendo agora, olha, nós temos aqui um ambas marcam, é, um 0 a 1 no meio de dois, ambas marcam aqui, ó. E aí você inicia a entrada exatamente no, em cima do primeiro jogo que teve ambas marcas aqui, ó. Teve um jogo ambas marcam aqui, esse 0 a 1 e esse ambas marcam, né? Você faz a entrada exatamente nesse primeiro jogo, ou seja, no minuto 34, tá? Então pronto, você já viu que o padrão já tá muito assertivo. Só por essa base, eu já iniciaria uma entrada aqui no minuto 34, ó. 34, 37 e 40 se tiver que fazer a proteção, tá? Eu tenho um grande índice de dar certo. Só que você pode ainda fazer um pequeno filtro pra ver se o resultado... É, pode acontecer, tá? Então nós já estamos no minuto 31, está bem perto de acontecer o jogo. Você pode vir aqui no site de análise, olha só. Aqui no site você tem a opção de equipes, ó. Vou clicar aqui em equipes. Aqui no minuto 34, quem irá jogar, olha, é o Celtic contra Liverpool, tá? Então você pode vir aqui em equipes, vamos clicar aqui no Celtic, você consegue ver os relatórios de cada equipe individualmente falando, tá? Então só para saber, o Celtic ele faz em média um gol por partida e toma também. Ele toma mais gols do que faz, inclusive. Ó. Mas por partida, geralmente. É, no, nas partidas do Celtic, geralmente tem 2.42 gols por partida. Tá? Agora vamos ver aqui o Liverpool. Pra gente tomar uma noção. Vamos procurar aqui o Liverpool. Você consegue ver todos os times, tá? Todas as, as equipes que tem aqui na, no site de análise, que tem na Best assim, você consegue ver aqui, ó. Já os, o Liverpool, vamos ver. O Liverpool faz em média. Um gol por partida, toma também 1.32 Tem média por jogo 2.54 gols Ou seja, já tem uma grande chance de sair nesse jogo do minuto 34 Que vai começar agora, tá? Então nós vamos fazer uma entrada aqui agora E vamos ver se esse padrão vai bater Olha só, o jogo vai terminar aqui agora Esse jogo do minuto 31 Ó, terminou o jogo Agora nós vamos aqui apostar então na partida Ambas marcam, para quem não sabe, né? Você vem aqui na opção para o time marcar, ok? Você clica aqui no terceiro canto Vamos colocar aqui 50 reais e vamos apostar. Um outro detalhe importante ó, que você pode filtrar, que isso aqui é uma dica bônus para você. Então, se você não deu like, eu vou deixar essa dica bônus para você. Então, deixa o seu like aqui agora e se inscreve no canal se, se, se, se, se inscreveu. Vamos lá, olha só. Você vai reparar que no minuto 34, olha só, aqui em cima também mostra uma probabilidade de dar o resultado de ambas marcas, ok? No minuto 34, nós temos aqui 67%. No minuto 37, nós então temos 58%, tá? E no minuto, 25, é, no minuto 40, 25%. O que, que acontece? Se pelo menos três jogos né, da entrada que você vai fazer tiver acima de 50%, já tem uma possibilidade ainda maior de você pegar um green naquele resultado, tá? Então filtre sempre por isso também. Além dos três jogos aqui, além de analisar se o padrão está bem assertivo, aqui no caso da Superliga, todos os jogos que tem 1 a 0 né, o 0 a 1 no meio de dois ambas marcam, Bateram nessas últimas 24 horas, ou seja, está 100% assertivo. Ó. Aqui, ó, aqui embaixo ó, bateu, aqui bateu. Então, ou seja, já tem uma grande possibilidade de a gente conseguir esse green aqui a partir de agora. Tá? Só que também analisa essa porcentagem aqui em cima. Isso também te ajuda muito a ter uma noção. Beleza? Olha, já saiu um gol no jogo. Olha só, já saiu um gol do Liverpool. Ó. A partida acabou de começar, minuto 7 já já teve um gol do Liverpool. Agora é um ataque do Celtic. Ó. Gol. Tá vendo? Gol do Celtic já, ou seja, menos de um minuto. Menos de um minuto de operação, nós já pegamos esse green. Olha só para você ver. Isso é troca milionária, meus amigos. Tá vendo? Então olha só para você ver. Ó. Menos de um minuto de operação, nós já pegamos esse green. Tá vendo? Então já deu green na partida. Ou seja, logo não precisa mais entrar no jogo do minuto 37 nem do minuto 40, ok? Que seria para proteção. Como já bateu no minuto 34, você não faz mais... Essas entradas, ó, já tá um a um o jogo, ou seja, ambos os times já fizeram gols, ou seja, nós já batemos. Ou seja, esse padrão que eu tô mostrando para vocês aqui já acertou, já deu green. Nós podemos ver que nós temos aqui também um 0 a 1 um no meio de dois ambas marcam logo em seguida, que começa aqui no jogo do minuto 40, tá? É, é bom mostrar isso pra vocês, que às vezes né, alunos me perguntam, e quando tem dois padrões na mesma linha, o que, que eu recomendo fazer? Como esse primeiro aqui já deu green, já deu no minuto 34 já deu green. Eu não recomendaria pegar o seguinte, porque às vezes a bet pode querer quebrar esse padrão logo em seguida, porque dificilmente dá dois padrões na mesma linha. Tá, ó, Por exemplo, aqui o 0 a 1, no meio de dois ambas marcam na mesma linha. Dificilmente isso acontece, ó. Teve um 0 a 1, no meio de dois ambas marcam nessa linha inteira, um nessa linha inteira, um nessa linha inteira, um nessa linha, inteira, um nessa linha aqui também inteira, um nessa linha também inteira e nessa daqui que a gente tá agora, né, que nós estamos, tem dois. Como esse primeiro já bateu no minuto 34, não recomendaria pegar esse. Espera a linha de cima, ok? E por aí você consegue até uma base. E o legal desse padrão também é que você consegue ter uma previsibilidade com muita antecedência, né? Então, desde antes de eu começar a gravar o vídeo, eu já tinha visto aqui que tinha esse 0 a 1 para acontecer ainda, quando a linha estava bem aqui no começo, né? Quando a linha estava bem aqui no começo, eu já tinha visto esse 0 a 1 aqui. Então, você consegue ter uma previsibilidade. Melhor, você consegue lá ver a estatística de cada time, você consegue ver quantos gols em cada, cada time leva em média, e etc. E consegue ver se aquele padrão está bem assertivo. Outro ponto que eu sempre recomendo você analisar é, só faça essa entrada se no campeonato aqui, ó, tiver pelo menos 90% de assertividade no dia nesse padrão, tá? Porque vai ter dias que nem todas as vezes o 0 a 1 no meio de dois ambas marcas vai estar batendo muito, ok? Vai ter dia que vai estar com 80%, 70%, mas na grande maioria das vezes está com pelo menos 90%, tá? Okay? Mas como nós podemos ver aqui, ó, está 100% e agora né, nós acabamos de pegar esse green aqui na Superliga. Vamos ver quanto que o jogo terminou ali, eu não vi. É, terminou 3 a 2 a partida, vou vir aqui nas minhas apostas para você ver. Ó. Nós apostamos A partida resolvida, R$50,00, voltou R$95,00 nessa partida. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou novamente, eu peço para você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Entra lá no meu grupo gratuito, o link vai estar aqui na descrição também. E se você não tem acesso ao site de análise, eu vou deixar o link do site de análise é aqui, o primeiro link, na descrição do vídeo. E também vou deixar nos comentários fixados, tá bom? Aproveita, até o então, próximo vídeo e valeu!